Boa lado. Ok. Uh, vamos lá então. Um pouquinho mais. Como é que está o áudio aí? Boa, boa, boa. Buenas, gente. Uh, agradeço a falta de almoço de vocês para estarem aqui com a gente. Uh, a gente vai estar tá apresentando agora a atividade... Uh... Alô. Alô. Roubaram o áudio do outro mic. Uh, eu sou o Rodrigo Troian, estou aqui com o Adriano Belisário e a gente vai estar tá apresentando uma atividade sobre redes comunitárias, o, do espaço à prática. O que, que a gente vai estar tá falando basicamente hoje? Bom, antes de o que, quem sou? Estou aqui falando com vocês porque basicamente eu sou um administrador de. Sistemas como profissão, trabalho com embarcados, com roteadores de pequeno porte, equipamentos pequenos como diversão. Tem uma formação em burocracia, na área de administração. E trabalho como a inspiração de melhorar o mundo e uma ação direta, que é compartilhamento de conhecimento. Uh, bom, o que a gente vai falar sobre hoje? Sobre o que são redes comunitárias, dar um leve panorama delas no mundo... E o Adriano depois vai entrar sobre as questões de espectro e mais complexidades relativas ao contexto dessas redes injetadas no país. Hoje a gente não vai falar de técnica. Amanhã a gente vai ter uma tarefa mais prática de técnica aqui no espaço ao lado, no espaço de práticas. Vamos lá. O que, que são redes e provedores comunitários ou livres? Basicamente, redes feitas e mantidas pela comunidade. Que raios isso quer dizer? Quer dizer que, a princípio, quando alguém quer pegar uma internet e compartilhar, isso é possível e existem já pessoas fazendo isso. Existe um grupo latino-americano que criou uma definição, rapidamente, ela define que é uma rede de propriedade e gestão coletiva. Uh, características coletivas, indígenas, sociedades civis, usando participação, com direito à comunicação, e é uma rede que um desenho aberto, livre de funcionamento, onde qualquer um pode entrar. Fomenta serviços como servidores locais e conteúdos. Mas, basicamente, o que é uma rede na prática? Uma mesh no modelo geral? É isso que a gente está vendo. Redes podem ser consideradas aqui uma malha central em várias outras topologias de rede ao redor, outras maneiras de se conectar os equipamentos. No nosso caso, como a gente faz essas redes? Primeiro a gente, depois de escolhido o local, a gente vai até o local. Nesse caso aqui sou eu chegando com os equipamentos na divisa do Pará com o Amazonas, numa instalação em 2017. A gente leva os equipos para as pessoas, para os grupos que a gente vai trabalhar. É claro, não fica além dos roteadores, que eu não mostro aqui, óbvio. A gente tem que levar o quê? A alicate que esse pessoal vai usar para continuar construindo a rede, os cortadores, os cabos, os conectores, os adaptadores. Então, a gente chega no local com toda a equipamentagem. Chegou no local, a gente reúne as pessoas e os techs. A gente normalmente trabalha com dois grupos, um grupo que vai ficar mais na função de fazer as coisas e um grupo que vai ficar mais na função de coerência da comunidade. Então, normalmente vai um cientista social e um cientista técnico e ficam atuando em paralelo. Depois de reunir as pessoas, a gente mapeia o território, a gente desenha onde são as casas, onde são os pontos que a gente pode botar esses equipamentos. Depois de mapear esses lugares, a gente vai olhar, vai subir nos postes, subir nas casas, entender como é possível fazer uma instalação com roteadores caseiros de pequeno porte, de baixo custo, para compartilhar essa rede com o pessoal. Todas essas fotos que vocês estão vendo são instalações reais que ocorreram entre São Paulo, Maranhão, Pará, Amazonas, e hum, eu acredito que são essas aqui. Depois que a gente entendeu o local, mapeou, a gente vai instalar o software, que é a parte que a gente vai fazer na prática amanhã. Eu estou com quatro roteadores aqui e a gente vai fazer tipo um coding dojo para a resolução de problemas de software. A gente vai chegar nos roteadores, configurar eles, trocar o sistema, fazer a malha conectar. O que a gente faz numa comunidade, normalmente em uma tarde, aqui a gente vai fazer em meia tarde, em duas horinhas, a gente vai fazer essa prática amanhã. Uh, essa é a cara das pessoas preocupadas quando estão vendo o roteador e a cara de feliz quando deu certo. A cara é sempre igual, o um momento de uou. Wow". Partindo disso, a gente prepara esses equipamentos. Nesse caso aqui, é um equipamento já pronto para estar tá na rua. É um equipamento CPE, hoje em dia cada vez mais acessíveis. Nesse outro caso aqui, é um roteador de R$ 80,00 que está dentro dessa caixinha. É um roteadorzinho pequenininho que, então, esse precisou de uma caixa e precisou de uns adaptadores. Se vocês olharem, tem até uma tomada elétrica dentro da caixa, nível da gambiarra. Super funciona. Mas, temos a outra parte. A gente, então, conheceu o território, juntou pessoas, pegou os roteadores, instalou, preparou as caixas a gente vai começar a preparar o cabeamento, preparar onde esses equipamentos vão ser instalados. Normalmente em topos de postes, caixas d'água, casas e em casos especiais até no torpo de árvores. Vale tudo, nosso objetivo é a comunicação, a gente não está muito preocupado com estética, com, com elemento de alta velocidade e sim de alta resolução. Depois disso, a própria instalação propriamente dita. Nesse caso aqui, impostes. Ops, quebramos uma imagem aqui. Aqui era para ter um desenho de uma malha. E o início do teste no mundo real. Aqui é a parte que depois de a gente botar uma meia dúzia de rádios, a gente vai sacaí caminhando pelas comunidades dizendo e aí, está funcionando a internet? E aí, está acessando o servidorzinho de chat, de arquivos que a gente colocou? Quando o pessoal vê que isso tudo conectou, a gente vai para o próximo passo, que é a finalização. potes, as duas mais interessantes, que são as imagens da malha. Amanhã, quem quiser conseguir ver, eu vou tentar catar essa imagem depois. Buenas. E depois disso tudo, terminada a instalação, vamos para a próxima. Voltando, então, em um minuto, a gente escolhe o local, escolhe equipos, vai ao local, junta pessoas... Mapeia o território, prepara os equipos, instala os equipos, testa e segue. Esse processo se dá numa formação. E essa formação significa que as pessoas que moram na comunidade são os novos técnicos. E eles vão continuar fazendo isso a partir do momento que a gente vai embora. Então, nossa ideia não é uma empresa que vai continuar prestando serviço. A gente é um coletivo, no caso, vou falar da Colab. Outras organizações também atuam nessa área de redes comunitárias de maneira um pouco diferente mas nosso objetivo é que as comunidades sejam donas das suas redes saibam como trabalhar construir e melhorar elas uh, bom entendendo essa ideia de redes a próxima pergunta é tá mas esses malucos de onde que tiraram isso estão fazendo isso sozinhos não isso é uma coisa que está acontecendo no mundo há é um bom tempo mas a gente tem que escolher um ponto de partida no nosso caso a gente vai falar sobre um grupo que é o é um grupo dentro da Internet Society de redes comunitárias que junta gente do mundo inteiro. Mas, para isso, eu tenho que falar da Internet Society, uma organização internacional que todo ponto org que é registrado no mundo, a verba vai para eles, mas eles têm fins não lucrativos. Então, toda essa verba é reinvestida em projetos para melhorar a qualidade da internet ao redor do mundo sejam em grants, projetos relativos à questão de gênero, questão de inclusão e afins. Então, eles são um dos grandes apoiadores da atualidade do nosso processo. Ela foi fundada em 92 por pessoas como o can e o CERF, literalmente os desenvolvedores criadores do protocolo TCP e do protocolo IP. Ou seja, são pessoas de alta qualidade técnica que têm como objetivo a melhoria da qualidade da internet no mundo. Essa Internet Society criou um veículo, que são os community networks, para desenvolver, fortalecer e promover os modelos, estratégias e experiências ao redor do mundo. A gente tem organizações espalhadas pela Europa, Alemanha, Itália, Suíça, Fins, organizações espalhadas aqui pela América, América do Norte, América Latina. A gente tem alguns detalhes específicos de cada uma dessas organizações. Vamos lá. A maior rede comunitária que opera hoje no mundo é uma rede chamada GIF.net na Espanha. Esses caras têm 35 mil roteadores, nodos, não são 35 mil usuários, são 35 mil pontos de acessos para usuários. Eles são espalhados por grande parte da Espanha. Uh, e hoje em dia eles chegam a ter grandes links, enlaces, conexões com outros países como Portugal, e eles sobem lá para cima e estão cruzando também agora uma coisa para a África. A Alemanha tem outro muito famoso, que é o Freifunk, que é a Onda Livre. Também são um grupo de redes que estão trabalhando lá. Hoje eles têm trabalhado muito com a questão dos refugiados, que lá eles têm muito refugiado da região da Síria, por causa da guerra. Então, a Freifunk está trabalhando muito com a operação junto a eles. Então, desde mil 2003, e eles são um dos primeiros desenvolvedores do Linux que a gente usa. Aqui tem uma das cidades da Alemanha mostrando uma malha. As imagenzinhas que não apareceram ali eram dessas malhas. A Argentina tem um grupo muito forte, que é o Altermund, que eles se consideram como se fosse um lado tecnológico de um outro mundo possível, sobre a mesma ótica de um mundo mais igual. Eles estão na ativa desde 2008 como associação civil. Eles desenvolvem o LibreMesh, que é o software, que é o Linux, o sabor de Linux que a gente instala nos roteadores, que é o que a gente vai fazer amanhã. Eles estão desenvolvendo atualmente um LibreRouter, que é um hardware livre preparado para mesh, que está já na fase 2, já está em testes aqui na Argentina. A gente está esperando nossos próximos chegarem daqui a pouco. Acredito que dois meses mais já está vindo para o Brasil. Eles são uma zona autônoma na internet, ou seja, eles têm um AS, eles têm IPs próprios, eles não usam servidores, provedores normais. E tem o nosso coletivo, que é, então fazemos parte eu e Adriano, que é a Colab. A Colab nasce em dois anos atrás com várias pessoas que atuavam na área de redes e que começaram a pensar, vamos juntar força para tentar se posicionar no mercado internacional, conseguir verbas internacionais para investir essas verbas de volta no território nacional. A gente conseguiu um prêmio da Mozilla Foundation, num projeto, e agora a gente está numa segunda fase, trabalhando junto à APC. Uh, ups. Bom, contato aqui. Sorry. Ok, vamos lá. Então, a gente está, é como eu falava, e para finalizar minha parte aqui, conseguir deixar tempo para o Adriano e possíveis questões, a gente tem atualmente um mapeamento de redes feitas pela Carolina Israel, que é uma pós-doutoranda em geografia na USP, e ela fez o mapeamento de um ano atrás das redes como a nossa ativas no Brasil. A gente vê uma grande aglutinação aqui no Sudeste, em especial São Paulo e Rio de Janeiro. Um crescimento grande lá no Maranhão, no Norte e Nordeste do país. Aqui no Centro-Oeste, além da rede Mocambus, existe uma rede aqui próxima, em Alto Paraíso de Goiás, que é o pessoal do Moinho Mexe, que também está entrando cada vez mais na ativa e algumas outras redes que nasceram em São Paulo nos últimos anos. Esse pampeamento tem uns seis a oito meses. Na minha contagem, já tem umas quatro ou cinco redes novas depois desse tempo. E, ups, se a gente olhar no mundo, mais ou menos aquilo que eu falava, a gente vê que existem as nossas no Brasil, existem na Argentina, Equador, América Central, várias na América do Norte... A África tem muitas redes atualmente, a Europa também está com bastante coisa. Então, mais ou menos para finalizar a ideia, nosso objetivo era o quê? Mostrar que, quais são os procedimentos que a gente interage em relação às comunidades, do processo de escolha, equipamentos, operação, instalação, e quem está operando nisso. Amanhã, para quem quiser, na prática, a gente vai conseguir fazer... Duas horinhas de mão na massa, instalando esses equipamentos, vendo eles funcionar, trocando coisas e tentando ver se a gente consegue botar a operar aqui nesse ambiente um pouco hostil para o Wi-Fi. Acredito que era isso da minha parte, gente, agradeço por enquanto. Estou passando para o Adriano e para a parte do espectro. Alô. Oi, pessoal, boa tarde. É... Eu vou me apresentar aqui rapidinho, antes de enquanto o Troiano está colocando a apresentação ali. Meu nome é Adriano Belisário. É, trabalho com comunicação e tecnologia há algum tempo, principalmente com projetos com software livre, tecnologias livres e abertas. E há alguns anos é, me interesso por, por essa área de provedores comunitários, redes livres, é, redes federadas, redes controlada pela própria comunidade que está usando. É, como o Troian falou, também colabora com a Colab. E aqui eu queria trazer um pouco uma discussão é, sobre o espectro. O Trojan deu vários exemplos de redes comunitárias no mundo afora. E eu queria falar de uma dimensão específica dessas redes, da infraestrutura, né, que é a dimensão da, da infraestrutura material que torna possível essas redes e a maior parte delas, como vocês viram, utilizam de redes sem fio, redes Wi-Fi. E aí, basicamente, a apresentação aqui é para fazer algumas, um pouco uma digressão histórica, um pouco do que é o espectro, como que a gente se acostumou ou como as instituições foram sendo forjadas para lidar com ele e apontar algumas coisas que eu acho que podem ser desafios futuros ou coisas que são que a gente pode olhar para frente e pensar o que, que pode vir de novo daí. Então, eu vou partir dessa ideia de espectro livre. É, imagina assim, software livre, quem já ouviu falar de software livre? Todo mundo já, já ouviu, já tem uma ideia de software livre. Então, a ideia do espectro livre ela vai beber nessa fonte é, com as devidas adaptações para essa questão do, da infraestrutura. Então, obviamente não está não aparecendo bem ali, mas queria começar falando assim: quando a gente fala espectro, espectro eletromagnético, é, isso nem sempre é claro para as pessoas o que, que exatamente é isso e como que isso funciona. E aí tem uma coisa curiosa no espectro que ele ao mesmo tempo que ele é o bico, que ele está em toda parte, ele é muito, ele é invisível em certo sentido, né? A rigor a gente consegue ver uma parte do espectro visível, as cores e tal, mas quando a gente fala espectro eletromagnético, e aqui eu estou falando sempre espectro eletromagnético para fins de telecomunicação, né? não estou falando do espectro mais amplo. Quando a gente fala assim, o espectro para Wi-Fi, para rádio, para TV, isso é algo invisível, a gente tem uma certa dificuldade de materializar, concretizar isso. né? E tem algo fantasmagórico também, porque o espectro, a própria palavra, também tem esse sentido né, de um fantasma. Algo que é invisível, mas ao mesmo tempo está em toda parte, mas a gente tem dificuldade de pegar, de encostar, de ter essa concretude. É... Então o primeiro ponto seria tentar entender esse espectro como uma parte da natureza. O espectro eletromagnético que a gente usa para telecomunicação como sendo parte da natureza. Ele é parte do universo que a gente vive. E nesse sentido, ele tem uma dimensão de bem comum. No sentido de que o espectro eletromagnético por si só, ele não é propriedade de ninguém. Ele é um, uma característica da natureza, do universo, que a gente usa essa característica para se comunicar mas assim como os rios, o ar e outros ou, outras bens, a gente poderia categorizar ele como um bem comum. Né? O ar, o, as águas dos rios, etc., eles não são naturalmente propriedade de pessoas ou de empresas ou de nações, é, mas sim eles são é, coletivos, a princípio. Então esse é um ponto de partida que eu queria tomar, a gente isso como um, um bem comum é, então bom assim como outros bens comuns ele sofreu no, nos últimos anos um processo de cerceamento de enclosure de fechamentos né então se pensar a terra se pensar a própria água que já está sendo privatizada já está se tornando também um bem escasso então todos esses bens comuns ao longo do tempo eles foram sendo fechados em propriedades, foram sendo privatizados de certa forma e a mesma coisa acontece com o espectro eletromagnético é, Pode, eu vou passar rápido e aí eu queria adotar aqui assim pra gente entender é, essas formas de lidar com o espectro queria adotar três momentos e caracterizar três momentos de forma esquemática, didática, mas que eu acho que ajudam a marcar essas diferentes formas. Um primeiro momento que eu diria são os primeiros anos do rádio, quando se descobre e começa-se a utilizar de fato a possibilidade de comunicação à distância pela pelo espectro eletromagnético. Nesse momento, a gente ainda tem uma característica desse do espectro como bem comum. O rádio era uma inovação de ponta, então, não tinha uma regulação do Estado ainda é, esboçada, dizendo o que podia ser feito e o que não podia ser feito. Era um cenário em que o que a gente tinha era prioritariamente o que a gente entenderia hoje como rádio amadores. E o rádio ele nasceu um pouco com essa característica também de ser um, um, um, um instrumento, um canal de comunicação bidirecional, né? O rádio no início ele era ponta a ponta, o rádio já era P2P, você enviava e você recebia. Então o rádio já tinha essa característica e aos poucos, ao longo do, das décadas, foi se fortalecendo essa ideia do rádio como é, broadcast, né, como um, um transmissor e vários receptores. Mas isso não era algo dado, tanto que quando começou a se fortalecer esse uso do rádio unidirecional, a, teve tem textos de pessoas estranhando, falando, olha, isso aí é estranho, porque a gente tem um meio de comunicação aqui que permite que qualquer pessoa se expresse. Qualquer pessoa podia pegar o rádio e se comunicar em rede, em grupos, como os radioamadores fazem até hoje, né? se comunicam, entram no canal e ficam conversando. Então a gente tem esse primeiro momento de transmissões prioritariamente não comerciais e não licenciadas no sentido de que não era preciso uma licença prévia para você fazer transmissões no espectro aí a gente teria um segundo momento aí que é quando o estado chega começa a ver opa peraí esse negócio aí é importante isso aí parece uma coisa bem estratégica a gente vai precisar regular essa história aí e dizer como que isso vai funcionar não é assim cada um vai chegar vai sair transmitindo aí como vocês quiserem não vamos botar a ordem na casa aqui aí começa esse processo de cerceamento propriamente e de regulamentação do uso do espectro eletromagnético. né? E aí a gente tem esse modelo do broadcast, da transmissão unidirecional que se consolida, se a gente pensa o século XX, é o século do rádio, da televisão, é o século da comunicação de massas e essa comunicação de massas tem a ver com essa abordagem do espectro de restringir o uso do espectro também, então agora está muito mais difícil você ter acesso ao espectro e em geral, como que se decide, o que que se faz para definir quem pode usar e quem, pode, quem não pode usar o espectro. Você pega o espectro, você fatia ele em canais, em faixas de frequência e você designa essas faixas para grupos de comunicação. Então a gente pensar no processo de concessões de rádio e televisão eles obedecem quase que unicamente critérios políticos e econômicos né? os donos de concessão eles ganharam essa concessão não por um critério técnico, mas muitas vezes por proximidade com o poder econômico e a gente vai ver que ao longo do século XX também você controlar esse, esse espectro obviamente te dá muito mais poder e você consegue influir na opinião pública de uma forma muito mais direta né eu vou ter que passar correndo aí que eu já vi a placa aí a gente tem bom isso aí a gente lembrando esse critério econômico esse é um problema atual a gente tem até hoje políticos sendo donos de concessão a despeito do que manda a constituição é, e aí a gente teria um terceiro momento que tem a ver já com a digitalização é que sim, um pouco antes da digitalização até mais em que se introduz um, um segundo uma segunda forma e de definir quem vai ter acesso ou não ao espectro que não é só o critério político mas o critério econômico que são os leilões que é o que a gente vê por exemplo com as operadoras de telecom que fazem um leilão da banda x e aí o critério é basicamente econômico quem tem mais dinheiro vai ter acesso ao espectro quem não tem paciência, vai ter que virar cliente da Claro, da Oi, da Vivo, da Tinha, etc. Tem aí também essas questões de digitalização de TV, rádio. Então, aí quando eu estou falando espectro, só para marcar aqui, eu não estou falando só o rádio FM, AM, eu estou pensando Wi-Fi, eu estou pensando TV, eu estou pensando o celular, as redes de telefonia celular. Então, quando eu falo espectro, eu estou me referindo a todo esse campo de comunicação sem fio. E aí por que, que se criou esse modelo de uso exclusivo? Se criou basicamente pelo um problema da interferência, que quando as pessoas começaram quando se popularizou, começaram a perceber que quando tem duas pessoas transmitindo na mesma frequência, rola uma interferência e isso prejudica a comunicação. Então a saída que se encontrou para isso foi delimitar. Então olha, você não pode cada um Vai ter a sua faixa e você só pode transmitir naquela faixa, e nesse modo a gente garante que não vai ter interferência, porque fica cada um no seu quadrado. É... Isso, pode passar, isso era tido por muito tempo como uma limitação da natureza, e hoje a gente já entende que essa questão da interferência é uma limitação técnica não é uma limitação do espectro, mas é uma limitação da forma como a gente usava o espectro. É, então, esse... Pode passar, não, vou, não vai dar tempo. Então, tem, basicamente, queria falar, para ir terminando aqui, de duas metáforas para entender formas de a gente lidar com o espectro. Uma seria dessa, de pensar o um espectro como um terreno, um terreno que vai ser loteado em várias, em várias faixas e cada pessoa vai ter um uso exclusivo daquela faixa. E um outro modo que seria pensar o espectro como uma rodovia. Então, o, o modo do, de pensar o espectro como um terreno leva a gente mais ou menos para esse modelo que a gente tem, é, em que cada parte do espectro vai estar tá alocada para um uso e com um proprietário. Então, ali a gente tem a tabela de faixas de frequência, então aqui vai ser usado para TV, aqui vai ser usado para rádio, e dentro desse de TV a gente vai ter subdivisões, esse vai ser da Globo, esse vai ser da Band, esse vai ser da CNT, etc. Esse é um modo. Esse modo, é, ele gera escassez, né? porque se a gente vai limitando, limitando, vai chegar uma hora que quem está chegando agora vai falar, opa, fiquei de fora aí porque já foi tudo loteado. Pode passar. Uma outra forma é a gente pensar o espectro não como um terreno, mas como uma rodovia. E numa rodovia, a gente não precisa, cada carro, ter acesso a uma pista única, exclusiva para aquele carro. Numa rodovia os carros percebem quando, se uma pista está mais congestionada, o motorista é inteligente o suficiente para ir para outra pista e desafogar o fluxo. E vários carros conseguem usar uma mesma faixa sem precisar de uso exclusivo, simplesmente percebendo o que está acontecendo naquela faixa e se adequando ao que está acontecendo naquela faixa. Então esse é um novo modelo que a gente quando pensa digitalização do espectro, a gente vai para esse lado do do que se chama, não da alocação exclusiva, mas de uma alocação dinâmica. O que é uma alocação dinâmica? Por exemplo, a gente está usando aqui todo mundo a mesma faixa de frequência de Wi-Fi, mas os celulares eles são de certa forma os computadores inteligentes o suficiente para conseguir discernir que naquela frequência, o que é a comunicação de cada um. Então a gente consegue coabitar uma mesma frequência é, cada um mantendo o seu uso, mas de certa forma os receptores eles passam a ser inteligentes o suficiente para conseguir escutar aquela frequência e conseguir decidir qual é a melhor frequência para ele usar naquele momento. E aí isso leva para dois caminhos aí que eu vou passar bem rápido também, que eu acho que o tempo já está já acabando, que seria um pensar o espectro, como, o espectro aberto e aí vai ter agora um monte de empresas, de tecnologia, de, enfim, grandes corporações que vão falar, olha só, esse negócio do Estado definir quem vai usar cada faixa do espectro, isso não está com nada mais. Porque agora a gente tem tecnologia, a gente consegue usar várias frequências, a gente consegue compartilhar a mesma frequência e conseguir se entender aí. Então tem um discurso que é... O Estado é ineficiente, então vamos deixar que a tecnologia vai resolver. Acaba com esse negócio do Estado ficar alocando faixa do espectro, vamos deixar aqui que as máquinas vão conseguir resolver. E muitas vezes esse, esse discurso, é, obviamente ele é super interessante para essas grandes corporações, mas ele tem também algumas questões importantes para a gente pensar a autonomia dos nossos dados, e etc. Essa é um, uma das inflexões. Tem outra inflexão também de, de espectro aberto, que eu acho mais interessante, que é do Aaron Swartz, por exemplo, ele fala sobre isso, que ele fala que o espectro poderia ajudar, o espectro aberto, poderia ajudar a gente a criar uma espécie de internet, rádio internet, em que ao invés da gente, se eu quero me comunicar com você aqui, com vocês, eu não preciso mandar um, um e-mail que vai para o Google lá nos Estados Unidos, depois a comunicação vai descer, não sei onde, vai passar aqui vai chegar aqui. Que a gente poderia usando o espectro eletromagnético, mais ou menos essa ideia das redes mexe também, e criando, se eu quero falar com o meu vizinho, a comunicação podia ir direto entre a gente sem precisar fazer esse esse salto. E o Eron Swartz falava disso. Se vocês quiserem dar uma olhada... Vale vale a pena dar uma olhada nesse texto, não vou entrar aí muito nisso. É, aí também tem um outro um outro texto aí de um, um um pesquisador dos protocolos da internet que ele fala que o que a gente precisa agora seria o equivalente a um protocolo IP mais para comunicação via rádio. né Uma espécie de protocolo IP que permitisse a gente se comunicar dessa forma distribuída, usando o espectro eletromagnético como infraestrutura. E aí a gente chega nessa ideia de espectro livre, é, que aí traz um pouco da mesma inflexão que tem entre, nas discussões entre open source e software livre, código aberto software livre, tem essas nuances, o espectro aberto o espectro livre, eles compartilham de muitas visões, mas tem, eu diria, objetivos finais diferentes. Então, no espectro livre, a gente está pensando não, não, não só é, essa possibilidade de compartilhamento do espectro, das faixas, da alocação dinâmica, mas a gente traz uma ênfase também para a autonomia da nossa comunicação, então a gente entende que não adianta muito ter alocação dinâmica do espectro se essa infraestrutura está na mão do Facebook. É, a gente está discutindo também redes comunitárias, a gente está discutindo também operadoras de telefonia comunitárias, que a gente possa, as próprias comunidades, rodarem seus serviços de telefonia. A gente está discutindo televisão digital, está discutindo padrões de rádio digital. Então, tentando pensar o espectro nesse modo mais amplo e tentando criar é, faixas do espectro que sejam de uso... É, comunitários para fins não lucrativos e isso a gente está amparado na nossa querida mais um pouco maltratada constituição que prevê a complementaridade do espectro na constituição está dizendo que a gente deveria ter uma complementaridade do uso do espectro entre o poder, o, os, a, os atores privados que são as empresas os atores estatais que é as TVs públicas etc e a gente bate na tecla de que a gente precisa construir esse campo dos atores públicos. Comunidades que, por exemplo, querem criar seu provedor ou querem criar uma rede de telefonia sem fins lucrativos, elas deveriam ter acesso a uma faixa do espectro e não deixar tudo para ser leiloado para as teles, por exemplo. Então é algo que a gente defende e tenta batalhar nesse sentido aí. É, tá acabando aí, então dentro do espectro livre a gente teria essa dimensão de Wi-Fi, telefonia comunitária, rádios livres, rádio comunitária. Então não é tudo internet, a gente também não acredita que a internet vai tudo convergir para ali, a gente vai todo mundo usar a internet, pelo contrário, a gente está interessado em pesquisar outras infraestruturas autônomas, tem projetos interessantíssimos de uso de onda curta, por exemplo para a transmissão de dados digitais. É... A gente está querendo discutir padrões de digitalização para a TV e do rádio, para garantir que sejam padrões que atendam também esse princípio da complementaridade, do uso comunitário. E, enfim, várias outras coisas aí. Eu acho que já foi, não tenho mais tempo. Tem algumas referências aí para quem quiser ver. Meu contato, eu esqueci de anotar ali. É adriano adrianobf.gmail.com ou no info.colab.org aí é isso é, a apresentação tinha mais coisa, mas aí tentei reduzir aqui e eu acho que agora você quer 5 minutos de perguntas ou, ou intervenções ou xingamentos como é que vocês decidem Quais locais que vão ter as instalações? Bom, uou, uou. a decisão dos locais se dá de maneira diferente em relação a cada organização. Nós, como Colab, quando a gente recebeu essa primeira verba inicial, a gente fez uma chamada pública para comunidades que gostariam de inscrever sua comunidade para ter internet. Só que nem a gente entrou no primeiro deadlock, o primeiro problema era como fazer uma chamada na internet para pessoas que não têm internet pedirem a internet. Então foi o nosso primeiro problema. O que a gente fez nesse processo? A gente abriu número de telefone para as pessoas chamarem, endereço para a carta e a própria internet. Nessa chamada houveram 50 grupos, 50 localidades diferentes que solicitaram a instalação na rede. A gente fez um processo de curadoria e tentou escolher cinco, trabalhando basicamente por questão regional, que era a questão de dar prioridade para onde a gente tem menos acesso, que foi a questão de norte e nordeste, e para questões também de proximidade e operação. Dessas cinco, a gente conseguiu instalar elas, três hoje estão ativas e acabaram surgindo outras oportunidades. Mas, basicamente, como colab, hoje a gente tem um banco de dados de 50 comunidades inscritas que têm interesse de fazer essa instalação. Ninguém mais, gente? Vocês conseguiram mais ou menos entender a ideia? Eu entrei meio rápido, peço desculpas, mas era pouco tempo para muito material. Mas, resumidamente, eu acho que o Adriano também fecha isso dizendo, a gente está operando em vários momentos. Por favor, cara. Muito bom te ver no palco, Rodrigo Troian. Admiro pra caramba seu trabalho, um prazer também te conhecer agora. É, se você podia explicar melhor, por favor, isso que vocês falaram agora no final, né? Porque acho que pra gente tudo é internet, toda conexão à internet, é internet. internet, internet. Só que você que não é só a internet. Explica um pouquinho mais sobre isso. Das redes livres, comunitárias, acho que é bacana. Então, tem quando as redes que o Troian comentou. É, em geral são redes de, de provimento à internet, mas quando a gente fala de espectro livre, espectro aberto, a gente está pensando todas as comunicações que fazem uso de uso desse bem comum, entendendo esse espectro como parte da natureza, então é um bem que não é naturalmente de nenhuma empresa, nenhuma, nenhuma, nenhum estado. Ele era um é, é um bem comum e aí a gente pensa que isso vale Vamos lá, desde o, desde o seu Wi-Fi, mas também o seu celular, essa conexão. Você vai fazer uma ligação para alguém, você não está passando pela internet, você está ligando, isso vai para a antena ali da, da estação rádio base da sua operadora, é, isso vai ser redirecionado para o celular da pessoa X. A gente está pensando também em rádio, televisão, que, que nem a gente conhece. Entendendo que é, é importante e a Constituição prever que também nessas faixas tenha uso público que não seja só privado. A gente O fato de no Brasil a gente tem uma comunicação pública muito frágil e da gente pensar a rádio e TV, a gente só pensa em grandes players privados, e isso é um problema para o nosso ponto de vista, porque isso causa uma concentração de, do discurso. né quem quem tem Quem pode falar, quem tem acesso a esse bem comum, que é o espectro, para um, criar uma estação de rádio, por exemplo. Então, quando, quando a gente pensa no histórico de rádios comunitárias, rádios livres, é, a gente está pensando que isso, tu, é, essas iniciativas, por exemplo, uma rádio comunitária numa favela, uma rádio livre que está operando ali numa favela, ela não está fazendo uso da internet propriamente, pode até estar, tá, mas a rádio FM ali numa quebrada, ela não está fazendo uso da infraestrutura da internet para rádio, mas ela está fazendo uso do espectro enquanto infraestrutura. Então, a gente entende que o espectro, nesse sentido, ele pode ser usado para várias outras aplicações além da internet. E mesmo no Wi-Fi, tem uma outra coisa que eu acho que a gente não falou aqui, que são das redes locais. Então, a gente pode usar toda essa infraestrutura Wi-Fi para ter redes que vão funcionar naquele território que não é o servidor, não é os serviços do Google, do Facebook, etc. São redes que, por exemplo, vão facilitar trocas econômicas dentro de uma comunidade ou um chat entre as pessoas ali da comunidade que vai estar rodando num servidor local. Então, tudo isso também, eu acho que passa por esses usos da, do espectro para além da internet. Não sei se e só um pontinho agora para colocar, a gente falou então em rádio, a gente fala em uso de internet e atualmente o, as tecnologias de comunicação celular estão barateando bastante. A gente consegue comprar hardwares preparados para trabalhar com software livre para telefonia celular, que a gente chama das BTS, que também é um outro objetivo que a gente vem trabalhando e pensando já, só que eles têm umas características interessantes de regulação. Se nenhuma operadora oferece serviço de celular na região, tu pode usar aquele espectro. Mas a operadora, ao entrar ali, como ela já comprou no leilão aquele espaço do ar, tu obrigatoriamente tem que te retirar, o que acaba gerando uma insegurança nesse tipo de projeto atualmente, que é uma das coisas que a gente está tentando... Junto a órgãos de governança para melhorar isso gente, acabei de receber uma plaquinha de encerrado aqui, vamos estar por aqui, eu fico até domingo Adriano está mais por aqui hoje pelo que eu entendi, mais uma vez convido amanhã para atividade agradeço e qualquer coisa estamos por aí perdão? Ah, o horário da atividade de amanhã é das 1 às 15 para as 3 ou das 2 às 15 para as 4? Ai, perdão, não tenho muita certeza, mas é aqui no espaço ao lado. Na parte de. Vai ser um espaço prático mesmo. Agradecido a todos. Até.